Hoje, que eu posso carnaval dela, tá, tá matar ela assim, sabe? Não tá, não sei, não foi boa carnaval? Foi melhor do que devia, por isso eu tô bem azedo. Tapapom, <risos> Bom dia, estranhíssima! Estranha. Bicha, lembra da história da lente? Chegou! falou que ia é abrir, que ia é mostrar, que é a coca <risos> Hoje vamos falar das tal das lentes que chegaram. <risos> vocês podem ver que ele tá lacrado ainda, a gente não abriu, aguentamos. Verdade, não Olha. A Enza tá assim, né? Ela tá assim, né? Ela não sabe onde pera a mão. Essa encomendinha nata é em maior parte do Otávio. Eu só tenho uma minha aqui, porque eu já tenho as minhas aqui na caixinha de pedalha. Eu comprei várias porque eu não tinha nenhuma, né? Eu queria ter a coleção já com a Enza das vestirs. Afinal, a gente é dré. Afinal, a gente é dré, né, gente? Olha que legal que elas vêm. Gente, pencas, pencas, quilos. Daí eu acabei comprando uma nude que eu já usei, que é super legal, que é bem natural. Vou botar o de novo, mas. Eu vou colocar a foto aí no vídeo. É ótimo. Daí, claro, né, gente, eu comprei uma azul. Porque Cat eu quero. Borracha. Ver... Borracha. O olho azul de borracha. <risos> Se é tudo isso mesmo, fica legal. Essa, essa aqui ainda já é a mais legalzinha, é, gente. Não é o olho de borracha. Sim, não chega a ser é. né, aquela lavadeira que a gente falou, que também ninguém é quer é palhaça, né, querida? Que todo amor. mundo é palhaça aqui. <risos> É, sou... é a chocolate. chocolate, é a que fica natural nos meus olhos, é aquela que todo mundo já viu nos outros vídeos eu usando, é é muito legal, só que tem meu olho também tipo igual o teu, é tão natural, só que com um toque assim tipo muito legal. <risos> eu também peguei uma que eu tô muito afim de usar, que é uma rosa. É a, a pedido, pink igual a minha, é que essa que eu não tenho. Essa que é, é, é a, a pink, a un... que é a que eu tô mais afim de usar. É a única que eu vou testar, porque as minhas outras vocês já conhecem. A pedidos, eu também peguei, também possuí-la uma cinza. Fui eu, o pedido foi. Fui eu que <risos> <risos> falei pra ela. Pega a cinza, porque a cinza dá tá pra usar com qualquer tipo de drag. exatamente É neutra no olho, você faz exatamente. qualquer maquiagem em cima, dá certo com a cinza. Pô. Ó, a caixinha vem assim, e vem junto com um desse, né? Vem vários no mesmo pacote que você deve. E ela vem assim, ó. Vendo, vem dois sachezinhos, com de... as lentes dentro. Um pouquinho... Tá, vamos falar agora da não. parte séria. Naquele primeiro vídeo de lentes, a gente, só comentou e fez ah, palhaçada. Acho. Nesse é o que vai ter a informação de fato. E a gente tá começando por essa. Essa aguinha aqui, ó, gente, não é legal. Vaza. é importante vai. saber por quê. Porque a gente teria tendência de quê? Pegar essa água e colocar no coisa de que Seria uma tendência já, né? É, é mas tá errado, porque tá errado. isso aqui, esse líquido, eu também não sei de química, né? Pra dizer exatamente. Quem é química, que ninguém só tá é química a gente tá dando uma informaçãozinha Só uma pesquisinha Sim, na tá? internet. Antes é, Google. De começar tenho... a usar as minhas. Só, fazer, só dar um Google. Isso. tem assim, um estudo aqui. Essa aguinha, Combinada. ela tem uma composição mais de como se diz? Conservação. Lógico, oh, de olho mesmo que a gente usa no dia a dia, entendeu? A que a gente usa, ela também tem lá, as químicas da conservação. Uhum. Porém, essa aqui é só pra isso. Isso não é bom pro olho, não. Então, o Otávio vai agora Ótimo. abrir ela, dar uma lavadinha na mão Ótimo. e colocar dentro do potinho com o líquido especial pra ele, Isso que hoje tá sendo esse aqui, ó. É o Renault. A gente não tá sendo patrocinada, infelizmente. Mas assim que vocês quiserem patrocinar a gente, Renu, fica à vontade. Porque a gente usa muita lente, muita né? lente tá? Então, também é importante dizer, a lente tem duas cores diferentes, né? Claro, né? Que é esquerda e direita. E isso é importante também durante o uso... Da lente? É, você não trocar muito um olho do outro, porque, por exemplo, se você tiver uma conjuntivite aqui, aí você guarda a lente lá. No outro dia, quando você vai usar por aqui, meu bem, Mim, Até né? inclusive na caixinha do Sedex da marca dessa lente que a gente comprou, vem os cuidados aqui. É muito importante que vocês leiam também. Eu vou colocar aqui o link aqui embaixo. Aham. É a Geek que House. É... Geek House, né? Geek House. Geek House é o nome do site que a gente comprou, que é de Curitiba. Chega rapidinho, chega em três dias, gente. É muito rápido, mas tem que pagar por isso abertos, sachezinhos, que são extremamente lacrados. Tu vai puxando, puxando, puxando e não sai, mas pelo menos é bom, né? Mas é isso, galera. Tu põe a lente aqui... E dá um, ó, tu faz um chuque, chuque, chuque, chuque, chuque, chuque, chuque. Pico e tá pronto pra usar. Agora a gente vai ver a tortura dessa aqui pra colocar uma lente no olho. Que ela apanha, apanha. Ai, ah, gente, sério, assim, olha. Eu tava amando até chegar a lente. Agora eu tô ficando nervosa, porque, cara, ou coisinha difícil. De... Gente, colocar é colocar. Você tem que ter um jeitinho ali. Colocar é eu quero colocar. <risos> eu colocar é só colocar. É. Foda, porque começou um bloco aqui embaixo, tá rolando Calma. a Mila. Ô, oh, Mila, <risos> <risos> <Você risos> que eu comece mesmo? Começa pra me ajudar moralmente, é, tá. porque tá. a já é mais descolada e lente, tá? tá, bom, tá bom. Não me xoxa, tenha paciência. Gente, não é pode… É sério! <risos> não pode xoxar, porque é difícil mesmo. Ela não tem costume. Eu já tenho, vocês vão ver que nem eu que tenho costume. Não, não, não vem, não consigo ficar, de primeira, mas... é bem tenso mesmo. Tô nervosíssimo, mesmo. assim, sério. Porque tá deixa assim, uma coisa que eu amo agora, de paixão. Mas só, só colocar a sei lá, não, não nóia. Ó, começa e colocar ela no meio aqui, ó, no dedo do meio. Hum, como hum. tá fazendo, eu já, eu acho. E aí, com essa mão, ela põe embaixo. E com a outra, eu já, ó, tum, puxo pra cima. Reza pra dar certo na primeira. Aí, ó. Aí, encaixa. Hum. Legal! Dá uma ardidinha, aí tem que dar um tempo pra se acostumar. Uhum. Enquanto a minha se acostuma, ele vai fazer a dele. Peguei a bicha aqui. Abre. Isso, vem é cá, é Calma, vogue. <risos> é vo... vogue! É Vogue! É Vogue ainda, gente. Coragem. E piscou no problema próprio... <mars> Hahaha, querida, piscou não bem não piscou, não. não Aí vai a Virou vampiro. Agora que eu tô lembrei. O quê? Tô lembrando. O quê? Eu tenho... tenho ruim pra tirar. Ah é! <risos> ela morre, ela morre! Eu não vou agora! <risos> eu ponho! Eu esqueci que eu Não sai no canal! Eu ponho! Eu não vou fazer todas! Eu não Tá toda a minha, ó! Não para de tirar! Por isso que eu também coloco a lente antes de maquiar um tempo. Oh. Lance, porque aí, ó, dá tempo de do olhinho ficar de boa e. Vamos lá! É um, é dois e é. Piscou, piscou, piscou. Ó! Querida! Que pensa que é fácil. isso, querido. Sabe o é que aconteceu? Eu não fiz, eu não fiz certo. É, é Vogue, mano. É o Vogue, É o Vogue, ó. ó. Não, não, não, não, não. É o Vogue, ó. Comendo, né? É o ó. ó. que do Vogue, ó. Pega a lentezinha, tu puxa esse aqui, ó. E tu vai. Ah. Pá! <risos> Segura. Oh. <ó>. Segura. <risos> Você querer, é. mas foi a lá, Ó, ó uhu, olha o vídeo, Eu tô parecendo uma imenso. deixa eu mim. a minha. Ai, Mas assim, só uma coisa, eu não gosto muito azul. Eu prefiro as outras. Isso aqui ser só com close. É a borrachona. É a borrachona. Eu falei no outro filme o quê? Vai ficar com o de borracha. O que que tava constatando? Dá um zoom aqui, editor. Dá um zoom aqui, ó. É, é. Meio fake, Bem, fake. né. E olha que essa é a Dunnett Series. É a Dunnett Series, que é boa ainda. Que né? é a que não é pra ser tão fake, Além, Eu gostei, eu gostei. Mas eu não, assim, me apaixonei. Natural é que não tá, né. É. Tem glitter do carnaval em mim, caralho. Ó oh, <risos> <fixão> <t Tirou> o Vogue. que não vai. A gente gosta do espírito do Vogue. Eu choro um pouco, gente. Eu demoro um pouco. A gente tá vendo. você gente tá percebendo. Aproveita, que é a única hora da vida que eu choro é na lente. <risos> Até me despertou uma tosse. Assim, a bicha chorando, realmente é lá na é lente. Rarissima. É raríssimo. É Harajuku, querido. Aproveita. Harajuku, Um Beijo pra Harajuku, não sei. Harajuku. O que vocês acharam? Vamos fazer, vou fazer um, uma enquete, assim. Todas as redes que eu usar, vocês escolhem qual Eu vou fazer, mais legal. eu vou fazer no card uma enquete é. de qual cor que ele pôs Ficou mais visual. legal, é. Tá, fechou. Então, azul. É maravilhoso. Agora, agora chegou a melhor parte do Puxa, vídeo. vou conseguir. Ah, vai. Só me lembrar como é que é, calma. Eu pego nela, calma! Você tem que dar um belisc... <risos> calma! <risos> tem que dar uma beliscadinha nela assim, ó. Ela sai facinho. Assim, Isso, vamos ver. Ó, quase, quase! Ah, ah, ah, ah, ah! Gente! Saiu! Foi Saiu. fácil! Foi fácil, não foi? Vai. Força, torcinha, força, forcinha. Vai, urso. Para, não começa a falar vai. Vai, vai urso. Vai. vai dar certo, vai dar certo. É muito mesmo pra você falar vai. vai. Dá uma beliscadinha. Vem <risos> tá ah. baixinha. Vai baixinho aqui, ó. Bem baixinha, dá uma beliscadinha. Já foi, puf. Vai tem que ser na. <risos> ah, foi Sim. muito. Agora ela só tem ido. Chegou a pegar. Ó, Não é tão fácil falar. falar. Fácil falar. Eu tiro muito mais fácil do que eu coloco. Vou tirar Aí! Pau! Foi. É isso. Não é maravilhoso ver ele tirando a ah. <risos> E Agora ah. que eu se liguei! Olha esse conjuntinho de boneco com olho aqui. Ficou muito ah, ah. legal. Esse conjuntinho. E agora pra gente finalizar o vídeo, ela vai pôr a rosa pra gente terminar de gêmeas, ursas gêmeas. Ai, vai. É um, é dois e é? Faz o pouco, segura, segura em Calma. cima. Calma! Segura em cima. <risos> segura. Isso. Pegou. Foi! Ó! Ah. Ah. Coisas... Foi, foi, foi. Ah. Ah. Essa realmente ficou uma lente muito transparente, muito translúcida. <risos> ela quase não se percebe que é lente. É, natural. Principalmente né? no meu rosto. Deixou <risos> é tudo bem natural. Ô gente, e... vamos deixar aqui na enquete aqui embaixo pra vocês verem e falarem pra gente qual é a lente que vocês mais gostaram. Olha, se der dois votos só, a gente vai ficar bem triste. Eu quero, preciso desses votos. A gente, a a gente, gente já, já tem, tem muito, 104 lentes do estado de São Paulo. Eu lutei por isso <risos> pra chegar até aqui. <risos> Island. Island. Island. Island. Island. <risos> Mas, assim, é legal mostrar o grau de dificuldade que é o rolê. É. Não é queria colocar uma lentezinha e achar que vai ficar, tipo, na balada, no rolê... pa, Cara, até tu consegue. Mas depois vamos treinar. treinar em casa. É, de treinar, sabe? Isso é né? sério. Vamos treinar em casa. Não esquecem das dicas de higiene que a gente deu no começo do vídeo, de trocar de 3 em 3 meses a caixa, trocar a caixinha também, além de limpar, trocar a caixinha é, de 3 em 3 meses. É, esse foi o vídeo de hoje, foi gente. Muito legal, cara, compartilhar esse negócio de dentes com vocês. Foi muito divertido também. Eu, Eu achei da hora mesmo. Usei tantos dentes diferentes, fiquei tão diferente. Mudei tanto o meu rosto em tão poucos minutos, sou outra pessoa. <risos> e como todo vídeo... Se, se não... inscreve no canal, mano! Se inscreve no canal, aqui no sininho, aqui. Tomou o soquinho. soquinho? Dá o um soquinho aqui, <risos> aqui embaixo. Ai, é, se não conhece a gente ainda, dá uma olhada, a gente já tem alguns videozinhos aí, pra vocês conhecerem a gente. E é isso, então, gente, nos vemos nos próximos vídeos. E não se esquece, botar lente, ó. Vá! Vá! da lente. I'm gun down for love.